Olá! Para cadastrar um cliente no OpenRP, clique em Vendas, Clientes e Criar. Agora, você deve preencher todos os campos corretamente. Feito isso, clique em Salvar. E pronto! A nova empresa foi cadastrada. Bom, é isso e obrigado.